If I go, if I pay when... Fala aí, galera, tudo bem com vocês? É Miguel Alves aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai te agregar demais um conhecimento novo, tá? Para quem tá buscando informação, tá querendo se entreter, tá querendo ficar mais por dentro, tá? Do marketing, e esse nosso canal aqui, tá? Vai te agregar bastante conhecimento simples, bem rápido, bem direto ao ponto. Beleza, então nesse vídeo eu vou falar, ok, sobre. Tráfico pago no Instagram tá se realmente vale a pena ou se não vale okay? o que como é que funciona então bem simples mesmo tá um bate-papo bem interessante bem construtivo para te ajudar já peço que você já, já deixa aqui embaixo já se inscreva no meu canal deixa seu like ou seu comentário vai me ajudar bastante não se esqueça de poder ativar o sininho para ser notificado tá Para sempre que quando eu lançar um vídeo novo tá o YouTube poder te notificar tá de um conteúdo novo que eu tá lançando para vocês aqui Beleza? Então vamos para o nosso vídeo aqui, que é a parte mais interessante que eu gosto de poder agregar para você. Beleza? embora Ficou pago no Instagram? Vale a pena? Cara, depende muito. Beleza? Muita gente quer levantar plateia. Muita gente quer, sabe, só ganhar fama aí. Tá? A gente que empreende, tá? No Instagram, a gente quer realmente ganhar dinheiro. A gente trabalha no Instagram para fazer projetos, tá? E apesar que o Instagram ele é uma rede de relacionamento. Tá? É para você poder se comunicar com as pessoas, você conversar tá mas a gente transforma essa parada em nosso negócio e um site da gente tá para divulgar nossa marca nossa empresa nosso serviço tá mas de forma estratégica Ok ao você fazer anúncios tá profissionais dentro do Instagram cara saiba que por detrás tem todo um processo de estratégias tá não é só simplesmente ah tá Instagram vale a pena ah como é que funciona tá, sabe trazer seguidores cara é uma coisa que tá muito assim na.. sabe na praia, ok, que, que as pessoas buscam bastante por facilidade, eu acho que não é bem por aí, ok, por detrás disso, cara, você tem que fazer vendas, se você quer trabalhar um projeto estrategicamente alinhado, tá, dentro do teu Instagram, ok, se você quer divulgar uma marca, quer divulgar um produto ou um serviço, tá, seja qual for o seu modelo de negócio, cara, saiba que você, você, fazer, você tem que fazer investimento para poder atrair seguidores, tem, beleza, você tem que fazer é, as estratégias corretas de marketing, Tá tudo alinhadamente, ok. E desde já, outro ponto que eu falo para vocês, para focar mais ainda, ok. Da mesma forma que você faz tráfego, você também você já gera valor ali dentro e já consegue até vender, tá? Para essa galera. Então é você fazendo ali o seu investimento, ok, em tráfego para o Instagram e mesmo tempo, também você está vendendo também o serviço seu, tá vendendo o seu produto também, fazendo a, a, os processos, né? É, estratégico, ok, nos seus stories. Então, ó, e tudo dentro do Instagram, ele é um conjunto, tá? Trabalha em conjunto. Se você não faz isso, isso bem, é, além da mente, bem legal, bem interessante, bem perfeito ali, de acordo com o teu processo de negócio, cara, você não vai realmente ter resultado, ok? Aí depois fala que, ah, é tráfico pago no Instagram funciona, cara, funciona, e cara, aí funciona, e muito bem, tá? Desde que você use as estratégias de marketing beleza não é se você tem um, algum objetivo assim específico pessoal tá se você ah, puxa eu quero trazer seguidores com interesse tá no meu modelo de negócio ah, eu quero poder ter seguidores para mim poder ganhar fama para mim poder ter plateia beleza então isso aí já vai ser com já vai ser com você essa parte beleza mas o, o principal objetivo é que você realmente traga pessoas que tem um poder de compra pessoas de, realmente que tem interesse tá? Pelo que você tá ofertando aqui, que você tá oferecendo no Instagram. Cara, cria um Instagram, sabe, alinhado, OK? Cara, uma dica super importante que eu te dou para você é, começar a aplicar, prepara o seu Instagram. Se você quer fazer um projeto, tá, de marketing, OK? Dentro do teu Instagram, cara, começa ali a fazer as postagens, né, de forma estratégica, fazer umas copias alinhada, prepare a tua bio, beleza? Faça postagem, tá? Quanto mais você postar no teu na tua Quanto mais você postar na, em seus stories, melhor vai ser para você. que vai te ajudar bastante no filtro de engajamento, ok? Dessa audiência que você vai estar tá atraindo, né? Fazendo tráfico para ter o Instagram. Então, cara, tudo é um conjunto, né? um processo. E se você realmente quer fazer a parada de verdade acontecer, tá? Esse aqui é os um conceitos básico bem simples que tu precisa executar, ok? Não brinque né? de fazer negócio. Não mais faça o um negócio de verdade acontecer, ok? Porque o tráfico pago, ele... ele, ele, ele porque o tráfego pago ele funciona tá e vai sempre vai funcionar ok mas de fato para quem realmente sabe fazer tá e se você também quer impulsionar o seu instagram se você quer ter pessoas qualificadas de verdade para comprar o seu produto ou serviço tem também o meu serviço de tráfego que eu faço para diversos projetos beleza vou deixar aqui o link aqui embaixo da descrição para você ok se você quiser caso queira me contratar para fazer o seu projeto Beleza? Então, na minha visão que eu tenho para falar para você, OK? Que você tenha, tá? Todo um Instagram e super organizado, super estruturado para você receber, né, essas pessoas. E assim você poder filtrar bem isso, OK? E começar, OK? De acordo com o que você for tendo resultado, né, de pessoas ali filtrando ali dentro do teu Instagram, OK? E você já automaticamente você já criar um outro um outro um outro processo, um outro processo né, de estratégia para já vender né organicamente por exemplo né a galera tá entrando você já vai fazer projeto para vender já ali tá no teu feed ok no, no teu stories principalmente você vai ter que ofertar alguma coisa tá bom então cara é um movimento tá Um movimento que eu girando tá o tempo inteiro então tenha isso em mente ok transforma o teu Instagram por isso que muitas pessoas por aí pregar ah, transformar o Instagram em uma máquina de vendas tá então assim eu a visão é quase essa. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, tenha te dado aqui uma clareza maior, tá? Um vídeo bem simples, bem aberto, para você também já começar a colocar as papas de molho e passar a executar, que é, e passar a executar tá? com mais firmeza e ter uma clareza do que realmente está fazendo. Beleza? Tenha previsibilidade que isso vai te ajudar demais nos teus projetos, nos teus negócios. Beleza? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, beleza? Um forte abraço fica com Deus. Até um próximo vídeo.